Eu estou dizendo que em algum momento você se for devidamente contabilizado, você pode esperar que através do Twitter, você não precisa ir a um estande eleitoral se a plataforma for executada de maneira muito responsável veja esse custo da eleição olhe para a bagunça olhe para a influência que está acontecendo se eu puder votar na minha conta do Twitter então não pense que você pode administrar a democracia no Twitter e veja uma responsabilidade, se isso se tornar uma estrutura responsável em vez de apenas uma fofoca sem sentido. É uma tremenda rede de, de energia. A única coisa é que os números vão cair. Então, o que você não está cobrando pela conta? Então, o que importa? Se você tem 15 bilhões de pessoas no Twitter, que não existem apenas 3 bilhões de pessoas que realmente existem, fazem isso, não é melhor você se tornar uma força poderosa na construção de uma nação, na construção das democracias do mundo? Não estou apenas dizendo que votar em si mesmo, de tantas maneiras. O governo quer saber algo que estamos indo para fazer. E se você está feliz ou não, mano, todos podem twittar e dizer estou feliz. Não estou feliz com alguma coisa. Várias questões políticas. Tudo se chegar a isso, então você se tornará uma mediana poderosa. Agora, como as coisas da página 3, porque 90% das pessoas estão falando alguma besteira, porque seus nomes não estão lá. Eu sinto que essa mídia social anônima deve ir se alguém quiser algo de você. Deve ter coragem de dizer, estou dizendo isso, escondendo, colocando seu nome na frente. Estou dizendo algo que está certo. Todas essas pessoas têm cinco, dez pontos, estão dizendo suas próprias coisas podres, porque não há responsabilidade. Eu acho que essa mídia social do anônimos tem que ser curvada. Todos podem dizer o que quiserem, desde que se levantam e diga. Acho que deveria ser trazido aquele aspecto que tornará as redes sociais um instrumento muito mais poderoso e responsável. Talvez os números diminuam, mas se tornará a mais poderosa força e responsável no mundo. Agora, lentamente está chegando ao seu ponto onde você acha que tem que descartar o que é dito nas mídias sociais. Não é verdade? É tudo apenas alguma coisa, porque esses números estão aumentando mais do que vozes responsáveis que você deve ver a responsabilidade dessa tremenda ferramenta de comunicação. Estou dizendo a você, apenas se houver um uso responsável, ela se tornará um meio poderoso se você tirar o fator anônimo. Se o Twitter responsável começar a acontecer, então se tornará imperativo que todos tenham um Twitter. Conta, porque isso se tornará sua maneira de se comunicar uns com os outros. Comunicar-se com o governo, comunicar-se com várias agências. Você quer que algo aconteça? Você não precisa protestar na rua um milhão de pessoas mexerem e disserem, isso as pessoas sabem.